pronta que pode ser usada essa é a número 3 é telescópica ela encolhe fica toda dentro do tubo é uma pena muito bonita também é um dos modelos que nós estamos fabricando você levanta ela ó, e fecha ela encolhar dentro do tubo pega as tampas tampa tampa aqui a frente dela coloca a outra tampa que é a número 1 um. ela fica toda fechada então essas é a é a o fundo da tampa é número 2, aqui é a câmera dela aonde você coloca diamante, coloca outro para caçar outro e ela também trabalha com comando de voz. Todas as antenas minhas trabalham com radiotezinha e comando de voz. Agora nós vamos mostrar a número 4. Essa aqui é a número 4. Ela é toda de cobre. Antena de cobras, empunhadeira de cobre. É uma excelente antena, uma antena leve. Também pode ser trabalhado com comando de voz também. E pode trabalhar com o olho na câmera, ou diamante na câmera. Agora nós vamos mostrar a número 5. Essa é a número 5. E ela já é com a câmera aqui atrás. Então eu já vou te mostrar aqui, vou tirar aqui, ó.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 Não sei se o Edson filmou lá a chibanca. A, lá a chibanca tá lá. Então eu tô ao contrário. Então vamos dizer que eu perdi aquela chibanca. Mas então eu vou dar um, dois, três. As varas já virou pro lado da chibanca. Aqui agora é só eu caminhar nessa direção. Que eu vou sair em riba dela.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 eu vou caçar a direção de uma outra chumbada não vai ser daqui para frente me dá da direção de uma chumbada que esteja rasa quase em cima do chão um dois três ela não deu direção ó você vê que ela está caçando outra coisa ela não está caçando tampinha mais ó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 eu vou dar uma olhada se ela está rasinha, se ela tiver rasinha nós vamos tirar, se tiver fundo eu não vou tirar então eu vou usar o pimponte aqui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 não dá para cavar para tirar esse tanto. <risos> Vamos achar outra para outro lado. Já nós estamos encerrando também esse vídeo. Porque senão ele vai ficar meio longo. Mariônica, dá a direção da onde tem algum objeto de ouro enterrado. Está já está na reta essa agora é ouro hein? Algum objeto de ouro enterrado aumentou um pouco é, não sei não se ela não alguma coisa lá no pescoço de alguém então ela vai andando, andando aqui ó se eu virar pra, se eu virar um pouquinho para esquerda ou para direita elas mandam eu voltar tá vendo tem que voltar para cá é pelo jeito tá longe nós vamos ter que parar por aqui porque tá entrando dentro do Rio Uhum. Então é nós vamos ter que caçar outra coisa olha onde dá a direção de, um, de uma tampinha em cima do chão olha, já deu a direção para dentro daos aqui está em cima do chão então essa é fácil então aí é para quem tá esse vídeo aí é mais é para quem vai começar mesmo. Agora aqui nós estamos com bastante gente daquele lado, não está tendo como caminhar para lá. Olha eu vou pedir a direção para ela do de um lacrinho de, de tampinho. Para ela me dar a direção de um de tampinha. De um de Aqui ela já virou para cima. ela vai de é Você vindo para trás, está vindo para trás, Você está vindo para hein? Você está vindo É, o mesmo, você Hum, ó certinho bicho que distância que ela jogou aqui de volta hein? mas nós vamos encerrar esse vídeo até o próximo vídeo